Nós estamos aqui no Hospital Municipal Milton Morbeck, em Barra do Garças, onde uma família acompanha de perto o estado de saúde de uma jovem, a Karina. Esta jovem, gente, ela foi baleada numa situação lá em Nova Chavantina, pelo ex-namorado que queria reatar o relacionamento, mas ela não queria mais. E ele, num ato de muita covardia, efetuou três disparos contra a Karina e depois acabou se suicidando. A Karina, devido ao seu estado de gravidade, ela veio lá de Chavantina, aqui para o hospital Milton Morbeck e está na UTI. E segundo informações, praticamente aconteceu um milagre aqui na unidade de terapia intensiva, porque até os médicos já não achavam que era possível salvar a vida da Karina. E ela manifestou, inclusive foi um momento de muita emoção dentro da UTI por parte dos médicos e enfermeiros. Esse senhor aqui, senhor José Rocha, é o pai da Karina e está aqui, pode nos falar. Ela, ela, ela praticamente, quando chegou aqui, os médicos vivem a situação que ela estava desenganada pelos médicos? É, ela já veio num estado muito grave, é o que ele me passou, moço, a sua filha, você sabe o estado que ela já chegou aqui, grave, e daí ela veio da morte cerebral, né, aí esperamos, eles esperam um pouco, avaliaram ela pelos dois médicos, e viu que não tinha mais condições de sobrevivência, mas eu sempre insisti com o médico, falei, não, doutor, a minha filha não vai morrer, a minha filha vai viver, a minha filha vai viver, ela não vai morrer. Mas ele falou, moço, mas pessoas que já veio para cá com um quadro bem melhor já foi a óbito e ela, o quadro dela é, é gravíssimo. Então, pelo que ele falou para mim que não tinha solução, que não ia existir nem o primeiro dia, segundo, o que eu entendi na conversa dele para mim. Ela deu entrada no hospital que foi que dia aqui? Foi no domingo? Parece que o fato foi no sábado lá, né? Foi no domingo, sim. a é a volta de uma hora, de meia-noite para uma hora da manhã. Aí, no, na segunda-feira, foi o que veio acontecer isso. Aí, ela morreu cerebral, o cérebro dela morreu, deu aquela morte... É... Morte cerebral que se diz, né? Cerebral, é. E o do... parou tudo, né? Daí ele falou que não tinha mais condições... Não tinha mais jeito, mas eu falei para ele, e ela tinha 1% de vida. Eu falei, esse homem um vai vingar. Vai vingar porque o Deus Todo-Poderoso é o que vai fazer essa obra. Enquanto ela tiver fôlego, que tiver expirando, vai, ter ving, vai vingar esse 1%. Mas ele não acreditava porque não tinha mais as condições. Na verdade, para a medicina está morto né? Mas Deus fez a obra, trouxe de volta a minha filha reagindo. É ali para as três horas, ali para as duas e meia, às três, ela retornou. Aliás, esse foi um momento de muita emoção. Parece que tem até um vídeo que mostra a hora em que a enfermeira, ela, ela dá um grito de emoção e em vê que a sua filha reagiu. Como é que foi esse momento? Que a sua filha reagiu, mostrou que, que ela estava consciente ainda. Foi a hora que a enfermeira foi lá, eu creio, segundo o que ela me passou, ela pediu para mim não falar que ela ia desligar os aparelhos, foi por ordem, né? porque realmente a pessoa... Estava cumprindo o papel dela, a gente tava sabe, cumprindo né? Estava cumprindo o papel, porque aquela pessoa para aí estava morta, para abrir vaga para alguém que chegasse, mas Deus, eu assentada aqui fora e falando com Deus, que entrasse lá, reagisse a minha filha, não deixasse ela daquele jeito. Bem na hora que ela foi, ela reagiu. Ela falou que, segundo o que eu já vi falar aqui fora, que ela falou que viu como uma luz. E ela estava com um hino na mente, cantando, e olhando para ela. E ela viu como uma luz. E foi a hora da reação da minha filha. Ela apertou, parece que ela apertou a mão. Da ela filha. mexeu com a mão. Ela mexeu com a mão. E mexeu com a cabeça. Com a cabeça, olha que e coisa ela impressionante. E A enfermeira gritando, chama os demais colegas. Demais colegas, que o anjo do Senhor é de manifestar sobre esse hospital, é de andar por esse hospital, sobre a vida desse povo que estão aí internado. E esses que estão nos seus lares aí, ó, confia no Senhor, você que está precisando. Às vezes que está na droga, Deus existe, gente. Deus é vivo, Deus existe. Esse sol ilumina para nós todos. Ver como este sol está iluminando, é uma prova que Ele... Existe que ele vive também. eu quero que Deus venha abençoar todo o povo brasileiro. E toda a nação. Toda a família. Que o Senhor venha entrar em cada área. Necessitado. Em nome do Senhor Jesus. E acredita. Acredita. Só você crê. É impossível tudo o que crê. Porque se você acreditar... Tudo é possível se você crê. Tudo é possível. É impossível você crer numa coisa e aquilo não vir a acontecer, porque vem sim em nome do Senhor Jesus. José falou uma coisa importante: Deus é o Deus do impossível. As coisas podem acontecer se você tiver a humildade de dobrar o joelho e de pedir clemência e a presença de Deus. Aqui em Barra do Garças foi presenciado um milagre na nossa UTI de Barra do Garças. Imagens do André Ronaldo Couto na tela que todo mundo vê.